Fala galera, beleza? Trazendo para vocês aí mais um vídeo e dessa vez a gente vai falar um pouquinho mais a respeito de como trazer um público mais qualificado ali com um CPM bem barato para o Dorcury e para o MagMil, né? São produtos iguais ali para o mesmo nicho, porém produtores diferentes, né? Os dois produtos agem na articulação, da, na dores da articulação da pessoa, né? São para dores, né? O, tanto o MagMil quanto o Dorcuri são é, voltados para dores na articulação, tá galera? Então vou fazer um vídeo aqui bem breve de como você vai estruturar uma campanha para estar tá começando a anunciar tanto o MagMil quanto o Dorcuri, tá bom galera? É, o MagMil e o Dorcuri são problemas na articulação, então você tem que achar algum vídeo, alguma coisa voltada nisso, tá galera? Eu tenho um vídeo já editado aqui que eu tava subindo há alguns dias porém houve bloqueio na conta, então eu estou fazendo a contingência novamente da página, então não estou anunciando por enquanto esses dois, mas assim que minha página já estiver bacana, eu volto a anunciar com essa estratégia, tá bom galera? Eu vou passar para vocês é, como que eu faço para ter um público ali, para estar tá me destacando um pouquinho melhor de outras pessoas que estão simplesmente subindo campanha para o público aberto, tá galera? É, eu vou ensinar o um macetinho que ele é, é como se fosse o receita de bolo ali, só que pra vídeo view, tá galera? Então a gente vai fazer a primeira campanha de vídeo view, mas com um toque apimentado do receita de bolo ali. Então eu vou criar aqui pra vocês a campanha que realmente eu vou deixar ela aqui e eu vou subir ela semana que vem, tá galera? Mas eu vou estar tá explicando pra vocês passo a passo de como fazer isso, tá galera? Vai vir aqui ó, normal, é aquela conta que eu acho que eu fiz o da BM infinita, tá? É a que eu utilizei para fazer uma BM infinita do, acho que do vídeo, o vídeo anterior. Eu não lembro mais ou menos qual vídeo que foi, mas eu utilizei essa BM, aqui, a BM8, tá, galera? Para fazer a a BM infinita. Então eu vou aqui, ó, visualizações de vídeo. Bem tranquilo. Eu sempre faço nomenclatura das minhas campanhas, tá? Eu vou querer 75%, tá, galera? Opa, 705% aí não, né? E 95%. Aqui eu sei que a campanha de vídeo viu pro Dorcure e Magmil de 75% e 95%, tá? Aí aqui a gente avança normal. Deixa eu só copiar isso aqui que eu utilizo. Essas três nomenclaturas é, para as três etapas ali. Tanto campanha, conjunto de anúncio e anúncio, tá, galera? Como é vídeo, viu, galera? É, eu deixo o Facebook trabalhar nisso, tá? Como havia explicado para vocês, sempre subo à meia-noite, meia tá? Não. Não não soubo depois da meia-noite, eu, eu gosto de trabalhar com esse número meia-noite. Vem aqui. De 25 mais. Homem e mulher. Que nem eu falei para vocês. Como é vídeo view, eu deixo o Facebook trabalhar para mim na questão de de ele mostrar para a pessoa onde está melhor posicionamento se é o feed do Facebook se é o Instagram se é feed explorar do Instagram se é o Stories então no vídeo viu é, eu estou utilizando essa estratégia tá bom galera ó pode ver que o público está bem amplo então a gente vai conseguir ter um destaque um pouquinho melhor ali tá bom vem aqui Aqui, galera, lembra que a gente tinha criado o Instagram é, para a gente estar tá vinculando? Como eu já criei outras BMs, aqui ele vai estar tá, é, dando erro porque eu desvinculei aquela conta, tá? Porque eu já criei outras contas é, infinitas, então essa essa BM que eu estou utilizando para recriar algumas BMs, tá? Então ele vai dar esse erro aqui. É normal. Vamos escolher o vídeo, tá bom galera? Adicionar o vídeo ó galera, eu vou abrir aqui o vídeo rapidinho pra vocês pra vocês verem como que tá o meu o meu criativo tá ó é um vídeo onde ele não foca, ele não dá zoom, ele não foca simplesmente em uma parte do corpo Ele trata é, é, como se ele estivesse mostrando várias dores diferentes em partes do corpo Então é um vídeo bacana para você subir vídeo views sem tomar bloqueio, tá bom galera? Ele já está editado aqui é, porque eu estou testando esse vídeo, tá bom? Mas é, eu vou tentar procurar é, a fonte dele mesmo eu disponibilizei para a galera do grupo lá que tá no. Que eu tô ajudando. Disponibilizei ele totalmente limpo sem nada. Eu vou baixar ele novamente e, e disponibilizar para vocês também aqui do, do YouTube. Tá bom galera? Aqui é esse vídeo que eu vou estar tá utilizando. Ele vai carregar aqui. Esperar ele carregar. E aqui, galera, a gente vai fazer um, um aquele que nem aquele passo a passo do receita de bolo, porém para vídeo view, tá bom, galera? Deixa ele carregar o vídeo aqui e a gente já vai para o próximo passo. Bem simples e bem rápido, onde você vai ter um público é, de vídeo view, onde você vai colocar um lookalike desse público de 10%, tá, galera? Não vai subir, não vai criar um público menos que isso, porque... Na, a, nessa data que a gente está criando aqui, que é a época de eleição, galera Cara, é o CPM tá indo lá nas alturas Então assim, quanto maior o seu público, melhor Porque você vai pagar mais barato no CPM, tá bom? Aí aqui a gente já vai ser normal, não vai ter nada Vai ser um vídeo view bacaninha E a gente vai publicar Ele vai dar um erro porque ele vai pedir a conta de pagamento, tá bom, galera? Eu não vou colocar aqui porque eu estou utilizando o Paypal em várias contas. Então, eu vou ter que desvincular uma para vincular outra nessa aqui. Então, assim, galera. Beleza, publiquei aqui. Aí, o que, que vocês vão fazer agora, tá bom? Vem aqui, ó, nesses quadradinhos. Normalmente, fica aqui embaixo, tá vendo aqui, ó? Publicações da página, tá bom? Vocês vão vir aqui, normalzinho. Ele vai aparecer aqui para vocês é, os anúncios que estão naquela página, é, as, as postagens que você realmente fez na sua página, tá bom, galera? E vai vir aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Ele vai ter publicações de anúncio, tá vendo, galera? Bem simples e bem rápido. Aqui. É onde eu ensino vocês como pegar o ID da, da publicação, sabe? Aquele ID, lembra aquele ID que a gente fazia no Receita de Bolo? Pegava ela e duplicava várias vezes? Aqui você vai subir com um orçamento ali de 10 reais e vai duplicar ele em 5 vezes, tá bom, galera? Deixa eu só voltar para lá. Beleza, vim aqui, peguei o ID, certo? Ele vai, esse o ID aqui, ó. Aqui, como é só tem da página, não vai ter o ID, tá bom? Deixa eu ver se tem. Não, não tem, porque não é uma publicação normal. Eu só fiz alteração na página. Então a gente vai vir aqui, gerenciador de anúncio normal, ela vai estar tá lá, é, nossa publicação agendada já. O que, que a gente vai fazer? Então normalmente é, você vai gastar em torno de, de 10 a 15, no máximo 20 reais para ter mil visualização, tá galera? De 95% e 75%. Às vezes vai ser um pouquinho mais, tá? Vai dar um pouquinho mais de... de... De mil, mil visualizações. Então, o que, que você vai fazer? Vai pegar essa publicação. E vai criar uma publicação personalizada. Um público personalizado em cima dessas pessoas que viram de 75% e 95%. E vai criar um lookalike de 10%. Não cria menos que isso, porque vai ser um público menor. Vai, não vai ser um público qualificado, tá galera? Não é qualificado, mas vai ser, ele vai ser um público... É menor, então CPM, os números vai ficar um pouquinho mais elevado do que o normal. Já que estamos na época de eleição e vai ter é, a Black Friday, né? Então a gente tem que é, pagar o mais barato possível. Então a gente vai fazer um, remar um não remarketing, né? um lookalike daquele público um pouquinho mais quentinho. Aí o que, que vocês vão fazer? Que nem eu já expliquei para vocês, a receita de bolo vai duplicar aqui ó duplicou vai lá no anúncio tá galera vai carregar aqui para vocês ó vai estar tá aqui vocês vão vir aqui e vão clicar em publicações já existente tá só aqui ó publicações já existentes pegou aquele ID e vai vir colar aqui ó Colou o ID aqui, simplesmente ele vai puxar a primeira campanha para essa. essa. Essa segunda que você subiu, que você copiou esse ID, basta duplicar ela e não precisa fazer esse procedimento novamente, porque ela já vai, quando ela duplicar, ela já vai colar o ID automaticamente, tá, galera? Aí, feito isso daí, você vai esperar bater ali entre 1.000, 1.500, 2.000 visualizações, visualizações entre 75% e 95%. Nisso, você vai gerar um lookalike, de 10% não faça menos que isso que você vai pagar um pouquinho mais caro tá no cpm ou nos números ali no clique no clique no link é no ctr ele fica um pouquinho mais caro porque a gente tá vivendo na época de eleição e estamos no final do ano o Facebook ele tá com a restrição lá em cima então qualquer besteirinha que você fizer você vai tomar bloqueio então fazendo isso daí você vai pagar um pouquinho mais barato no cpm e mas nesse caso você consegue mostrar para mais pessoas, mesmo o Facebook está restringindo o CPM ali, por causa das políticas que a gente está, né? Por causa das políticas não, por causa da... do tempo eleitoral que a gente tá A gente está numa época eleitoral, então o Facebook ele tá barrando tudo mesmo para não passar, tá bom, galera? Essa é a dica que eu trago para vocês, como criar um público um pouquinho melhorzinho do que você subir para o aberto, tá bom, galera? Espero ter ajudado vocês aí e até o próximo vídeo, hein?